Target Race, Padrélio, avaliando, e hoje é o dia da manopla, nós vamos trocar a manopla da ZX10, certo? Essa aqui é uma Ariete, você já ouviu falar dessa marca aqui, dos retentores da CES que a gente trocou, que ficou luxo a Suspa, então mais uma vez Mutec, muito obrigado, renovamos a parceria para esse ano também, isso é muito importante deixar claro, tanto com a Mutec quanto com a Target, falei, aí Padrélio. Sempre. Aí, aí luxinho. Então é o seguinte, eles mandaram a italiana para eu fazer esse teste, por quê? Por dois motivos, aquela manopla já está bem cansada, que é a original E essa aqui, ela é uma manopla que ela é mais macia, tem uma camada luxo de borracha Ela tem até uma parte de grip aqui, que dá uma boa precisão na hora que você fica com a mãozinha de controle remoto eu vou te mostrar quando tiver colocado Quando você põe a luva, você já perde um pouquinho do tato, né? Então a manopla de rua, ela não tem aquela pegada Igual a de pista que a gente usa, bastante recartilhado tal Que é, é bom e ruim O bom é porque te dá um grip fantástico, o ruim é que espanca a luva E aí essa aqui, ela tem um mix dos dois Ela tem um recartilhado, numa parte muito interessante Que é a parte principalmente do polegar, para quem usa Faz aquela técnica do, dos três dedos na frenagem, que você deixa a mão aqui, ó, vem em volta, ajuda a travar a manopla, para segurar também, para fazer o posicionamento, e ao mesmo tempo ela tem um desenho fantástico. Você gostou? Gostei, é fantástico. É, você gosta dessa? Palavra minha. É, então... <risos> Bom, temos mais um detalhe muito importante aqui, que é a bomba, Acossato, também Mutec, se você quer uma na sua luxinho vai, vai, vai Toma Saia ah, Até que você Foi tranquilo hein Um arzinho comprimido ajuda né? Foi tranquilo Ó o seguinte falou tá no rodízio Tá Ó presta atenção Tá vendo essa Aqui é a minha canopla original Aliás se você Ver o vídeo das X6, você vai ver que a canopla domino é diferente, que é o punho rápido. Já não tem essas coisas aqui e tal. Que é justamente para você conseguir colocar qualquer tipo de manopla. Nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer um adaptativo. Porque essa parte aqui, ó. E essa parte aqui, ela encaixa. a manopla original tem o um encaixe. Deixa eu dar um fixamento aqui. Peraí, pra... aí, tá, tá? Dos dois lados, ó. Certo? E nessa, aqui na parte que vai no punho. A gente tem esse cone. Certo. Então o cone né, desconta esse ressalto. Porém, desse lado nós não temos. Ó. Entendi. Aí eu vou ter que remover isso aqui. Remova agora. Vamos fazer ela ficar racing. Durva. Vai. chama limatão. Limatão? Limatão. Eu vou nele agora para tirar aqui. Faça isso. Antes foi limatão, agora é liminha. Liminha? Liminha. Vai. Desengordurante. Certo. Será que vai dar gripe? Olha a pressão Caraca. Segura a moto aí hein? Segura a moto, falou Só um pouquinho É, tem que botar a arzola, né? É. Vai nela Vai mais um pouco Vai nela, aí Luxo, nem precisa daquele ferrinho. Nossa, que luxinho, hein? Olha aí. Que luxarélio. Olha a pressão da criança. Você gostou? Será que vai girar? Será que precisa de freio? <risos> olha a diferença, ó. Dessa manopla para esta manopla. Certo? Calma, calma, calma. Olha, aí. i, i, que é isso, padre? Cocô? Oh, sangue. Sangue. Show express. Ó, oh, racing. O que que vai fazer? Vamos colocar só dois para dar um, dar um destaquinho, ficar. É, um em cada extremidade. Ó. Já Eu era, vou colocar né? Um freninho aqui, um aqui, e acabou. Só para falar que eu o quis. O freninho é só para não entrar água. Todo mundo acha que o freno é que faz segurar a manopla no guidão ou no canote. Não, inclusive eu achava. Daí você tá me quebrando é já. não entrar água. Ih, caralho. e você e... quebra, você me quebra assim. Fica igual aquela coisa da mangueira. Esquente, esfria. Você me quebra assim agora. Pra mim, era, juro. Agora é sério, padre. Eu não vou nem desligar a câmera. Pra mim o freno segurava a manopla. Não. Imagina, olha a filurinha do arame. Ele vai segurar o quê? Nesse único pontinho? Ih. Você tem que Ixi. assegurar que não entre água nem por essa extremidade nem por essa. Aí a manopla fica quietinha aí. Tá vendo, filhos? Então toma mais essa e aprendemos. Ah, fica mó bonito, velho. ó. E vai deixar assim, né? Que quando eu pegar, já... Não, é porque aumenta o grip. É. Se você Fura a mão, um né? Uva, já faz um furo aqui, um aqui, ó. Um que é. <risos> O... Estou te ajudando aqui, Padre? Fantástico. Eu gostei. Pra caralho, e a é antialérgica, e sabe né? Sabe o que eu achei é. legal? Pra caralho. Não sei se foi impressão minha, mas parece que ela tem um diâmetro um pouquinho maior do que o original. Uhum. Parece que ela é um pouquinho mais grossa Eu achei um luxo Luxinho. Você... Não, acho que... Então... Por ela ser soft e anatômica Eu acho que é isso Aí ela deve ter um pouquinho mais É, porque aí você agarra, né? Acho que ela dá aquela fundadinha na borracha Sabe o que é tesão isso? A mão é um pouco maior Não machuca aqui, ó você já viu que tem ainda, os né? caras com uma da mão enrolada nas manobra? passa até tem uma onda gripe de raquete é, de é, pra botar a gripe e não ficar machucando aqui essa parte, da mão que dói pra caraca Então ela sendo um pouco maior, até nisso ajuda Bom, agora é o seguinte É testar, vou fazer o testamento, só que vou fazer um testamento diferenciado que eu sei que vocês gostaram de um take de vídeo Tudo no luxo, porém o amortecedor, that's all folks, olha só, ó, dedo seco, olha aí, dedo molhado, o retentor acho que se foi, é, eu já sabia que isso poderia acontecer, por quê? Porque esse dedo aqui tá seco, esse aqui tá seco, olha só, olha aí. Dá pra ver? É. Como ele tava um ano parado e teve a panca, ó, que eu pintei, ele tava dando um ar da graça. Só que eu não achei que ia ser tão cedo no segundo rolê que eu fiz com ela. Então, vou trocá-lo. Tem como arrumar, mas eu vou trocar. Então, depois eu falo dessa saga aqui. Em relação à manopla sensacional muito bom outra coisa que eu percebi com ela é quando você por exemplo se você não regulou olha o meu manete de freio como tá e o de embreagem lá para baixo né então essa pegada aqui se você não regulou ele ainda você às vezes de ficar assim vai ter a mão formigando né só que no meu caso isso não acontece que eu tô sempre aqui só que o original depois de um tempo ficar andando tal não sei o que eu ficava cansando então toda hora eu tinha que estar tá fazendo assim com a mão para circular um pouco Esse aqui foi bem menos Então além de um grip melhor Mais anatômico Ele também passa menos vibração Então muito legal aqui Essa manopla da Ariete Aprovadíssima no rolê Tenho certeza que você também gostou desse estilo que eu fiz é... E é isso aí Together, filho tá? Então se você quiser uma manopla da Ariete aí, Entra em contato com o pessoal da Mutec Através da Target Race Que você vai ser muito bem atendido. Ao total, aguardo o próximo.